Tá circulando um clipe na internet que tá viralizando muito rápido A respeito de uma coleção privada multimilionária Envolvendo essas cápsulas aqui Cápsulas do campeonato de Katowice 2014 Campeonato esse que gerou os stickers Que até hoje são os dois stickers mais caros do CS, galera Em primeiro lugar ele, o Titan holográfico Hoje custando 60 mil dólares Repito, 60 mil dólares cada um desses stickers E cerca de 45 mil dólares o iBuyPower holográfico, ele caiu um pouco aí de preço recentemente já chegou a custar 50 mil dólares e o Titan se mantém como mais caro custando realmente 60k, e o que é doido é o seguinte, essa cápsula apesar de ser uma chance bem pequena de você conseguir ter lucro, e uma chance minúscula de você dropar o Titan holográfico, ela está custando 15 mil dólares velho, 15 mil dólares e vale também na casa aí de 14 mil quase 15 mil dólares, a cápsula do mesmo campeonato, só que dos times challengers que é onde tem o iBuyPower holográfico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 muito que é do Trainwreck, mano esse cara eu já fiz vídeo dele vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco mas ele é basicamente um degenerado que aposta quantidades insanas tipo milhões realmente enquanto faz lives e ele também gosta de abrir caixas de CS cápsulas e colecionar algumas skins e itens né então ele mostrou na sua Live algo que ele nunca tinha mostrado antes que era isso aqui mano uma coleção que ninguém tem igual três Taitas holográficos, tá? Três Taitas. eu vou começar por ali, porque é o meu mundo, né, galera? Eu tenho várias skins que tem Titas aplicados, então eu tô ligado mais ou menos o valor desse adesivo sempre. E isso daqui até outras pessoas podem ter, tá? Três Taitas. mas essas cápsulas que ele tem nessa quantidade, eu acho que ninguém mais no mundo tem. Mas só esses três Taitas nós estamos vendo 180 mil dólares na tela. E vamos continuar aqui, eu já contei pra saber exatamente quanto tem nessa Story Unit dele. E, mano, é bizarro, é bizarro, tá? É realmente... Muita grana E eu já decifrei quanto que vale Essa unidade de armazenamento dele Nós temos os três Titans Que dá 180 mil dólares Tem 66 cápsulas De Katowice 2014 aqui dentro galera E essas cápsulas estão respectivamente 14 mil dólares a Legends E cerca de 17 mil dólares A Challengers, mas eu vou colocar 15 mil dólares De média, então se a gente faz 66 Vezes 15 mil dólares dá 1 milhão de dólares E pois bem, além do 1 milhão 180 mil dólares que a gente que tem aí das 66 cápsulas de Katowice e dos três Titans. Ele ainda tem alguns adesivinhos soltos ali, sendo eles, no total, o valor de uns 5 mil dólares. Tá só o mouse holográfico que tem ali, uns 3 mil dólares. E tem 40 sticker cápsulas 2. Essas cápsulas, cada uma, tá valendo cerca de 100 reais. Então não é uma grande quantia, dá cerca de 4 mil reais aí. Essas cápsulas laranjas. O que realmente vale muito é o resto, galera. A gente tá vendo aqui algo perto de 6 milhões de reais. você tá doido, velho. O cara conseguiu juntar muitas cápsulas, cada uma cerca de 14 mil dólares, tá? Só que o mais bizarro de tudo, tudo, tudo mesmo, é que se ele tem 66 cápsulas dessa e meio que só existem 270 em circulação pegando essas duas cápsulas juntas em inventários públicos pelo mundo, isso significa que o Rex conseguiu 25% de todo o estoque de cápsulas disponível no mundo, o cara conseguiu um quarto das cápsulas, velho. Além disso, ele tem cerca de 10% dos Titan holográficos, a gente sabe que não tem muito mais do 30 soltos por aí, esse site mesmo aqui mostra pra gente, a hoje encontram-se 41 holográficos em inventários públicos, e pois bem eu acho que eu vou fazer um vídeo mais longo depois sobre o Trainwreck depois dessa coleção magnífica dele, eu preciso entender todo o inventário dele, o que, que ele coleciona, eu já fiz alguns vídeos, ele tem alguns crafts estranhos tipo assim, skins que ele mesmo fez em contrato de troca, depois colou adesivos que ele mesmo conseguiu né, esse craft tá bem estranho mesmo esse daqui é outro dele, então dá pra ver também que tipo assim, não tá fazendo muito sentido. Mentido. Parece que ele só tá com o adesivo ali, meio que com raiva. E só pra vocês entenderem mais ou menos o que, que o TornX tá fazendo nesses últimos anos, é... Às vezes ele vai e abre uma outra cápsula tentando fazer um lucro, como foi o caso dessa aqui, que ele abriu, tipo assim, três anos atrás e desde então ele abriu várias depois dessa. E é sempre muito engraçado, tá ligado? Porque ele faz isso ao vivo e ele sempre dá uma zoada e perde muita grande, fica puto. E aquela parada, né, mano? Todo mundo quer ver alguém se dar bem ou se ferrar, então quando o cara vai e abre um item que vale 15 mil dólares. Todo mundo fica muito hypado, mas às vezes ele perde muita grana, como foi o caso aí desse sticker, que não custa nem mil dólares. Mas logo depois desse mesmo dia, ele abriu uma segunda cápsula e aqui ele se deu muito bem, porque ele pega o Team LLC. Hoje esse adesivo tá valendo cerca de 20 mil dólares. Foi um W, né? Ganhou uma graninha. E tem mais clipes dele abrindo cápsulas na internet, né? É muito engraçado. Eu nunca abri uma cápsula dessa, mas, mano, deve ser uma tensão do caramba você tá ali na linha, mano, de perder 15 mil dólares ou possivelmente ganhar 40, 50 mil se for um adesivo bom, que não acontece quase nunca. Eu tenho que calcular qual que é a chance de, tipo assim Fazer profit nessa cápsula, talvez eu faça Um cálculo qualquer dia desses, mas é muito baixa Tá ligado? A maioria das vezes a gente vê os caras Deletando milhares de dólares Mas dessa vez o X fez certo, ele investiu Mais de um milhão de dólares comprando as cápsulas E agora ele tem uma coleção insana Que pode continuar valorizando ao longo do tempo E essas cápsulas estão muito hypadas mesmo Esses dias eu fiz um vídeo de um cara que ele abriu Diversas dessas cápsulas, pegou os stickers Aplicou em skins Vanilla, fez uma Cagada do caramba, eu vou deixar o vídeo indicado agora Ah, e se você gostou desse vídeo aqui nesse não esquece de deixar um like e deixar um comentário embaixo o que, que você achou desse novo colecionador maluco que colocou mais de um milhão de dólares em uma única unidade de armazenamento. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou.